Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, eu já, o produto que eu vim mostrar pra vocês é um produto que eu já falei dele outras vezes. Quem me segue lá no Snapchat, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês qual é o meu Snapchat, já viu, já cansou de ver e todos os elogios que eu faço a esse produto. Esse é um produto que eu queria falar com vocês, mas eu queria mostrar como que ele funciona. Então chega de blá blá blá que eu queria mostrar pra vocês os lenços hidratantes umedecidos da Ruby Rose. Esse lenço, ele é realmente um lenço que hidrata. Ele, ele é mais molhadinho que outros lenços. Então esse aqui, ele tem... É, ele é mais macio... Ele é mais encorpado, olha, ele parece, tá vendo? Ele é ele é ele é um, um produto assim mais elástico e ele é bem, bem molhadinho. E outra coisa que é muito legal nele é que ele não tem álcool, então eu vou mostrar começar mostrando pra vocês a retirada do produto. Eu não estou esfregando porque eu faço tratamento com ácido, então eu não posso esfregar. Nenhum produto Vocês veem que eu já estou passando E o meu rosto já fica avermelhado Mas esse avermelhado É porque eu faço o tratamento Então olha O cheirinho é uma delícia É um cheiro muito bom Muito bom Então olha, eu estou passando E eu queria mostrar para vocês Uma outra coisa Então olha, eu já estou passando aqui do lado do rosto Já para vocês derem uma olhada a gente não deve usar o lenço nos olhos eu já falei isso várias vezes vários vídeos eu vou deixar os links dos vídeos que eu já falei sobre isso mas eu vou passar bem de leve bem suave para mostrar pra vocês como é que ele tira super bem a, a, a maquiagem olha eu estou fazendo eu estou encostando e estou deixando ele como é o produto olha como ele é molhadinho, eu tô deixando ele aderir à sombra, não estou, eu não estou puxando, não estou fazendo assim, tá? Então, ó, eu tô deixando ele umedecer o produto que tá no meu olho e tô encostando. Vocês estão vendo pelo dedo, ó. E você já começa a observar que ele já começa a remover. Ele começa a deixar mais mais molezinho, ó. Então, se você tem Ah, eu vou tirar. Eu tô só tenho ele. Não tô com o meu removedor. Você pode ter um cuidado maior na hora de tirar, sem esfregar o olho. Porque eu já expliquei em outros vídeos, em outras resenhas, que a gente não pode ficar esfregando a área dos olhos. Essa área é uma área, uma área muito sensível, ela, ela é muito cheia de, de, de pele. Então, a mulher com mais de 40, a gente começa a ficar com isso aqui mais flácido. Não pode fazer isso. Então, gente, olha, não esfreguei. Eu só encostei. Mas por que, que eu consigo fazer isso com esse lenço? Porque esse lenço da Ruby Rose é um lenço mais molhado. Se você pegar um lenço, por exemplo, da Neutrogena, você não vai conseguir fazer isso, porque ele não é tão molhado assim. Então você não consegue fazer essa parte aonde você vai só, olha, vai só encostando e ele vai tirando. Ó, tá vendo? E você fica tranquilo que a quantidade de molhadinho que ele tem não entra na vista então ó, boa parte da maquiagem você já tirou você pode complementar posteriormente a lavagem do rosto a limpeza com o seu produto específico para a área dos olhos mas você vê que só eu fazendo esse, esse toque já, já, já dá uma diferença foi por isso que eu fiz questão de mostrar como que esse lenço funciona falar isso em resenha sem mostrar para vocês em vídeo como que é a retirada do produto, fica um pouco diferente. Então essa é a ideia é mostrar para vocês que realmente esse lenço é fantástico, ó. Então, eu vou tirar aqui ele ele retira, eu pelo menos acho que ele retira da mesma forma. Olha. Então, tira do mesmo jeito, tô tirando metade do rosto, tô com lenço só. Até agora eu não troquei, só estou virando ele, pegando as partes mais, mais limpas e tô passando. Então é isso, olha, o rosto tá limpo, com não totalmente limpo, mas retirado o grosso da maquiagem desse lado. E a maquiagem, você pode ver que a parte de sombra foi tudo. O que ficou mais foi a máscara de cílios e a parte do lápis que ainda está na linha d'água. O restante, você já observa que tá praticamente removido. Então eu vou tirar agora o restante para vocês darem uma olhada como é que fica. Eu vou utilizar o mesmo lenço, Ok? Tô com o mesmo lenço Prontinho Olha, eu tirei toda a minha maquiagem Com um único lenço E eu ainda sinto que ele está úmido Eu não sei se eu passar aqui Vocês vão conseguir ver na filmagem Eu não sei se vocês vão conseguir ver um lenço que deixa a minha pele hidratada eu percebo que ele não deixa ela não está colhenta ela está molhada eu sinto que ela está molhada minha, minha pele ó não tem não tem cola ela tá molhada mas ela não está colhenta o objetivo foi eu vir aqui e mostrar pra vocês como que esse lenço me surpreendeu positivamente aqui no rio esse lenço Está custando R$ 9,40. Eu comprei. Olha, não sei se vocês vão conseguir ver. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.